Muito bem, gente. Um abraço para você que está aí nos assistindo agora, nesse momento. É, muito bem, estamos começando aí mais um vídeo pelo canal do Professor Boina. Estamos aí em pleno sábado, né? Calorão em Ribeirão Preto. Mas eu estava conversando com alguns amigos ontem e estávamos abordando o seguinte assunto, sobre o INSS, né? Que é um dos assuntos mais comentados do momento, sobre... A reforma da Previdência no, é, no momento que estamos aí vivendo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho meu, o meu retorno, né? Ou seja, tem muita gente que é ligado aquele benefício, né? O BPC, LOAS. Aquele benefício que geralmente não tem o 13º no final do ano, é o um benefício para aquela pessoa mais simples, né? Aquela pessoa que não tem como sobreviver. E também os parentes aí não tem como ajudar, né? Aí muitas pessoas se perguntam, né, mas a, é, o aposentado ele tem direito aí a tirar empréstimos com juros mais baixos, consignado, né? ou seja, vai lá no banco, é, faz esse, essa coligação, tira um empréstimo e depois já vem descontado na aposentadoria. Bom, no, na minha opinião é uma das maiores frias que existe nesse país, né? É, que a maioria dos brasileiros não sabe fazer as não sabe fazer os cálculos ou não quer, é, não quer aprender a fazer cálculo, ele só vai comprando. Na hora de pagar, como aqui lá não tem jeito de você ficar devendo, né, que o, é, já, já desvia o dinheiro automaticamente é, para a pessoa que você fez a, é, que o empréstimo lá, você vai passar muita fome e muita dificuldade. Né? Mas vamos ao que interessa. O pessoal está perguntando, mas por, quê, é, por que, que eu já tentei fazer esse empréstimo e não consigo? Veja bem. Se você tem o benefício LOAS, não pode fazer esse empréstimo na realidade. Só aposentado e pensionista, né? Aí você me pergunta por quê? Porque pelo seguinte, né? Pelo seguinte, é essa ajuda do governo, o LOAS, é para uma pessoa que não tem condições nem de sobreviver, nem de comer, né? É, nem não tem condições nenhuma. Não tem de, de sobrevivência e é aí que o governo né é, concede esse benefício se você não tem condições de sobrevivência nem nada né para que que você vai fazer empréstimo é, é, eles pensam dessa maneira né claro que eu não eu eu penso diferente mas por que que você iria fazer empréstimo ou comprar alguma coisa né ou por exemplo comprar um carro novo né é, fazer um empréstimo para comprar um carro novo eles não, não permite de maneira alguma isso né agora que está se discutindo uma possibilidade de abrir isso aí a partir do ano que vem, né? É, abrir esse sistema de empréstimo a partir do ano que vem. Mas veja bem, assim mesmo não vai adiantar de nada, né? É, não vai adiantar de nada, porque todos que têm esse benefício, além de estar correndo risco, porque o pente fino está aí pegando feio é, nesse novo governo, e, e, e está correndo risco de perder esse benefício, também é, se você... Se eles aprovar esse sistema aí para você pegar empréstimo, veja bem, é 30% do que você ganha. Você não pode tirar mais do que 30%. 30% do salário mínimo hoje, digamos aí que o salário esteja a mil reais, está um pouquinho menos, né? É, mil reais, ou seja, R$ reais. Você vai tirar empréstimo de R$ reais para quê? De que isso vai servir para você? Não vai servir de nada, né? É, eles estão falando aí em colocar essa possibilidade no ano que vem, mas eu creio que não vai vigorar não, porque é uma que não serve para nada. 300 contas para você tirar do empréstimo do banco, isso não vai virar nada. E outra também, que a perseguição tá tanta, que a maioria aí vai, praticamente vai ser cortada desse benefício. E sendo cortado, né, é por isso que os bancos não querem aprovar isso, né. É porque é o medo danado da pessoa ser cortada e eles perder o dinheiro que estão emprestando. É dessa maneira que funciona, né. É, o ou seja, eles emprestam porque tem a segurança de receber através do INSS O INSS não está garantindo esses benefícios é, Sempre fazendo aí as suas vistorias e cortando benefício de todo mundo É onde os bancos querem recusar tudo isso né? Outra coisa, né, o pessoal pergunta sempre é, O pessoal pergunta sempre Olha, eu tenho eu, eu, eu tenho benefício da LOAS e tudo mais e, Mas e se eu consigo guardar um dinheirinho? Será, será que vai me prejudicar? Eu vou perder o benefício por causa disso? É, eu, vou, eu vou fazer uma poupancinha, um dinheirinho lá e tal? É, não, tem, não tem possibilidade, né? Não tem possibilidade nenhuma. Uma que é, existe o sigilo bancário. O pessoal não pode ficar fuçando nas tuas contas, né? É, o pessoal não pode ficar fuçando nas tuas contas de poupança. Então não há possibilidade alguma. Se você consegue guardar um dinheirinho por mês, ganhando um salário mínimo por mês, parabéns. Parabéns, né? você pode guardar tranquilamente que isso você não vai, por causa disso você não vai perder o benefício da luz, não né? Também tem outra, né? Tem outra coisa. Pessoal, às vezes aí, ó, aí ah, eu tô mais tranquilo, eu gostaria de tirar uma, uma uma habilitação, né? Veja bem, se você tem habilitação, você pode até renovar a habilitação com o benefício da Loos, mas se você já tem, né? Se você for tirar uma habilitação agora, é, já é complicado, né? Já é complicado, não é aconselhável. É, é aquela coisa, né? você vai cutucar a cobra com vara curta, é a coisa já está complicada aí. O pessoal já está doidinho para ter um motivo para cortar o benefício de todo mundo. Você que for cutucar a cobra com vara curta, complica mais ainda, né? Corre o risco mais ainda de você ficar sem o seu benefício e a coisa fica mais complicada ainda do que já está, pois o país está passando por uma crise terrível e mil reais, praticamente, que é um pouquinho menos, mas isso já ajuda bastante, né? É, vai dizer que não, se você ganhar aí um salário mínimo por mês, sem precisar se preocupar em ficar correndo atrás, já ajuda bastante, eu tenho certeza que se eles cortar vai fazer muita falta é, na sua casa e na sua, na sua família, né? Um abraço para você que acompanha o nosso trabalho. Eu estou no rádio todos os dias, aliás, todos os dias, não, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às oito e cinquenta, pela Rede Saudade do Sertão, né, de Ribeirão Preto. Se você não conhece ainda, nós temos o no nosso site oficial, é, temos, temos o site oficial www.radiosaudadedosertao.net. Também nós estamos no aplicativo RádiosNet, onde você baixa. É, lá no Play Store do seu celular, você vai lá e digita lá, rádio, é, rádiosnet vai aparecer lá um ícone azul, você baixa e procura Rádio Saudade do Sertão, que você vai instalar e vai nos ouvir todas as manhãs, tá bom? Eu sou o professor e Boina boi, Boina Boina. Boi, é, deu uma enroscada aqui, não, não vou apagar isso, não, né? Professor Boina, também locutor de rádio há 23 anos, a seu dispor, estamos aqui no canal do professor, sempre fazendo aí é, o melhor para poder ajudar as pessoas do outro lado. Um forte abraço a todos e até a próxima.